Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o som e como nós medimos ele. O som pode ser medido de duas formas diferentes: ou pela pressão, ou pela potência sonora. Pela pressão, nós utilizamos a unidade de medida watts, e pela potência, nós utilizamos a unidade decibéis. Hoje, nós vamos estudar mais especificamente essa unidade decibéis. Nem sempre era essa a unidade utilizada para medir a potência. Antigamente, a unidade utilizada era Pascal, que é essa aqui. Porém, o Alexander Graham Bell percebeu que essa era uma unidade muito difícil de ser utilizada, porque ela não tinha uma relação linear. Então, ele criou essa nova unidade, que foi batizada de decibel, por causa do nome dele, bel. E a relação entre o decibel e o pascal seria essa aqui. O decibel é 10 vezes log de x, e o x seria a pressão medida em pascal. Hoje em dia, não é necessário fazer esse cálculo. Hoje em dia, existem aparelhos que medem exatamente quantos decibéis estão sendo emitidos em um determinado ambiente. Mas por que será que isso é importante? Esse gráfico mostra a relação entre os decibéis emitidos, a frequência sonora, e, também, as cores representam o risco de perda auditiva. No caso, o verde, não há risco nenhum de perda auditiva. No azul, há um risco baixo. No bege, há um risco moderado. No laranja, há um risco severo. E no roxo, há um risco profundo. Então, podemos ver que quanto mais decibéis nós escutamos, maior o risco de perdermos a nossa audição. Por isso, é importante sabermos quantos decibéis estão sendo emitidos em um determinado local. Além disso, nós temos que tomar algumas precauções para não perdermos a nossa audição. Para pessoas que trabalham em construções ou locais que emitem muitos decibéis, o ideal é sempre utilizar tampões de ouvido, e qualquer pessoa que utilize fone de ouvido nunca deve colocar um volume muito alto. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!